E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar do Token UTI, tá? as suas utilidades, como que ele está posicionado no mercado e vamos conversar se é possível ganhar dinheiro com ele. Então, fica ligado. Então, aqui no site da Ut Arena, já pode ver que eles atualizaram o site mostrando aqui os principais números é, econômicos, né? tokenomics, e aí a gente tem aqui a oferta total 204 bilhões. O que está circulando hoje 4.6 bilhões de tokens. Tá? Aqui a, a equipe de desenvolvimento nos informou que até maio teremos 22 milhões de tokens em circulação. Né? Hoje o capital da empresa aqui do mercado é 6.48 utilizando aqui os 4,63 que já estão circulando. Né? O preço atual 0014 centavos de dólar vem caindo desde o seu lançamento, né? por alguns motivos aí que a gente pode conversar na segunda parte desse vídeo, certo? E um ponto importante aqui que é as reflexões: 174 milhões de tokens já foram distribuídos em reflexão. E 45 bilhões foram queimados, sendo que quase 90% desse número, 95% desse número, foi durante o lançamento e desde então mais uns 2, 2,5 bilhões de tokens foram queimados, o que é interessante para nós, tá? Então já está listado aqui numa exchange, Coin Tiger, é, agora dia 15 de novembro, não sei que data você está vendo esse vídeo, se for antes do dia 15, saiba que no dia 15, dia... É, na Exchange BitMart também vai ser listado, além de podermos comprar também na panqueca tradicional aqui. Já foi certificada aqui por uma empresa e tem uns outros parceiros também, tá? Então a gente tem aqui, além da certificação, os parceiros de investimento de risco. Então outras empresas estão colocando dinheiro aqui, capital de risco, acreditando nesse projeto. Assim como também parceiros de desenvolvimento, principalmente na área do game, de games aqui. Né? Na, muito importante aqui esses nomes, também empresas parceiras que estão no desenvolvimento uh, de toda essa plataforma. Tá? Temos aqui os chats de discussões uh, e as mídias sociais que vocês podem acompanhar também, todas as comunicações. Então aqui eles têm um canal bacana no Telegram de comunicação, tá? Então se você segui-los lá, você vai poder receber todos os anúncios oficiais, tá? É, eu acho que é bem melhor do que ficar nos chats, porque nos chats tem muito torcedor, e aqui a gente é investidor, né? Então lá no chat a galera vai ficar falando só da Lamborghini, quando que chega, e não é bem assim, né? Então vamos analisar isso aqui. Em um vídeo separado, a gente vai fazer a leitura de todos os documentos aqui oficiais, tá? E mostrar o que motivou a gente fazer o investimento. Uma informação importante também, o token é deflacionário, então com imposto de 6%, muito bacana, tá? Então toda vez que alguém compra ou vende, existe a queima, tá? E a distribuição do token para os holders, então 2%... É queimado para sempre, 2% é distribuído entre as carteiras que possuem o token no momento e 2% são direcionados ao pool de liquidez. Também então é interessante para a gente entender como que vai ser a mecânica financeira desse token utilitário. Tá? E o que, que esse token faz no final das contas? Né? Ele vai proporcionar aqui a, a criação de um marketplace NFT conectando os desenvolvedores, designers, junto com o pessoal de games, que produz os games. Então, a ideia aqui é que o produtor, né, um designer, crie um aspecto, uma imagem, um personagem, um, um som, um, algum acessório para o game, tá? E ele vire dono disso. Então, ele possa comercializar isso no mercado, aí, no marketplace deles.